Los em time fadin' fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, my close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sometimes you just gotta believe there's something fala pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui um trabalho agora. que eu já fiz esse, eu já fiz esse, gravei esse tipo de vídeo Várias vezes Mas dessa vez a gente vai gravar, fazer ele até o final O que acontece? Acontece o seguinte Eu tenho hoje aqui na minha máquina Eu tenho hoje o Windows 11 Certo? Windows 11, ele tá aqui Eu tô com o Windows 11 A última compilação Pra falar bem a minha verdade Atualizado, inclusive só que eu tenho, por, algumas, por alguma série de fatores, algumas, algumas é, alguns problemas com alguns, com alguns aplicativos, coisas e tal, e a verdade é que isso se deve ao fato de, enfim, como eu estava falando, a... acontece eu... Billy Batch acontece um problema, tá? Honestamente, eu vou falar pra vocês. passar a mão aqui na câmera que tá sonho. Eu espero não fazer muito corte nesse vídeo. Assim, cortes, cortes por causa de outras coisinhas, entendeu? É... E honestamente, se vocês olharem na tela aí do meu computador, eu tenho um Intelzinho, né? É o meu processador. Ouro. Então é o seguinte, eu utilizo uma placa, uma placa da da China E se você parar para analisar, segundo da Microsoft, meu computador ele não é compatível com Windows 11 Beleza. E eu confesso para vocês que eu não vou comprar um outro processador tão cedo, mas tão cedo mesmo para me usar Entendeu? Uhum. Para me trocar a arquitetura do meu computador só por causa do Windows 11, entendeu? Porque é uma muita, para falar bem a verdade é muita, é, é muita sacanagem da Microsoft. Eu falo, eu falo com toda certeza, porque esse negócio de dizer que o sistema não é compatível é uma mentira, é uma mentira muito grande. Mesmo dizer que meu sistema operacional aqui, que meu, sistema, meu ambiente físico aqui, é incompatível, não roda bem com com Windows, com Windows 11, isso é uma mentira mais desvaiada que a Microsoft inventa em parceria com as empresas. Se você olhar aqui meu gerenciador de tarefas, estou com Windows 11 aqui, tá? Windows 11. Olha, veja só, eu estou tendo Música de, de GPU, porque eu estou utilizando a minha placa de vídeo para gravar. Mas, mas se você olhar no desempenho aqui, eu tenho 16 processadores e dá conta do recado, tá? Tenho 32 GB de memória RAM. Agora, fala para mim: fala para mim, por, que, que, por que, que, esse, que essa máquina não é compatível com Windows 11 por causa do TPM lá, aquele é lápis tá de segurança e tal? Ah, e poupe, tá? Windows, e poupe, por que, que eu tô falando isso? É porque todo mundo sabe que não existe sistema seguro. Aí ele inventa essa jogada de marketing para fazer a gente comprar computador novo, máquina nova. Ontem eu passei numa loja aqui na minha cidade, ontem, não, antes de ontem, eu passei numa loja e vi um notebook com o Windows 11 já vindo junto dele, um notebook de quase 4 mil reais, quase 4 mil reais, tá, que o meu computador dá de 10 a 0, faz muito mais coisa que, que, que esses notebooks fazem, entendeu? em termos de hardware, poder, desempenho, o meu computador dá conta de tudo, e parece que eles fazem as coisas para que o computador da gente não, sei lá, o que que, ele, que, que a Microsoft faz, Algum programinha e outros termina não dando aquele suporte, a gente termina tendo um probleminha e outro. Entendeu? Então já tentei utilizar o Windows 11 várias vezes, não vai. Não vai. É por causa do, do, do, do, do hardware? Não, é por causa do hardware. Não. Ah, alguém pode falar o que quiser falar, mas não é por causa do hardware. É por causa do... O meu hardware dá conta suficiente para fazer o que eu quiser Aqui se vocês olharem aqui embaixo Deixa eu ver minha imagem não está cobrindo não. Mas aqui eu tenho, por exemplo, aqui instalado no meu computador Eu tenho o Audio edit O, o Adobe Media encode Photoshop, Premiere Muitas outras coisas que eu consigo rodar tudo ao mesmo tempo Eu estou fazendo isso, eu estou gravando agora Usando a placa de vídeo Se vocês olharem aqui Eu não tenho gargalo nenhum de hardware se você olhar aqui na o, o que mais gasta aqui está mais gastando memória aqui é o navegador e sem contar que eu estou com o SQL Server 2019 instalado na minha máquina rodando tá e o serviço não está parado rodando tanta coisa rodando aqui ó tanta coisa rodando aqui tantos serviços tantos serviços todos funcionando todos rodando aqui ó tem muito serviço rodando aqui tá ah, o que eu quero dizer com isso é sobre a minha, a minha insatisfação em relação à Microsoft é, criar alguns cenários de maneira que faça com que a gente perceba, com que a gente entenda que alguma coisa no meu caso aqui que estou utilizando o Windows 11 com uma máquina que teoricamente é incompatível compatível no conceito deles o meu computador ele não é incompatível, ele dá conta de rodar qualquer coisa que eu colocar para abrir aqui ele vai abrir sim, vai abrir dá conta por exemplo eu tenho um servidor aqui interno que eu tenho um vídeo gravado aqui sobre o servidor como eu montei aqui eu faço a conexão com ele direto, funciona perfeitamente tá tem um servidor de mídia aqui dentro dele e, e claro, o sistema funciona perfeitamente mas algumas coisinhas dão um bugzinho e outro por causa do, do Windows 11 por causa do Windows 11, não por causa do Rádio, Rádio qual que é o principal motivo desse vídeo, nesse 6 minutos de desabafo aqui do Windows 11 Então fica aqui o meu desabafo e no próximo vídeo que se segue a gente continua com, com o nosso projeto aqui desse, Dessa sequência de vídeos, beleza? De volta aqui, o que, que a gente vai fazer agora? Então por causa disso que eu falei no vídeo anterior, se você caiu aqui de paraquedas não se esqueça de, de clicar aí no, no gostei é, o que que eu vou fazer agora, tá? o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, eu vou preparar uma imagem de referência do Windows 10 usando o Hyperview Eu vou fazer todo o processo no, no Windows Server 2019, tá? então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar alguns arquivos para lá, para o Windows 11, como eu já tenho mapeado aqui, eu tenho as pastas mapeadas aqui no meu, no meu computador então eu vou pegar o arquivo que eu baixei da, da, da, da internet, tá? Eu baixei direto do site da Microsoft Windows 10, tá? Atualizado, eu baixei hoje. Eu vou pegar ele, eu vou copiar. Cadê? Vou copiar lá para o meu computador, lá para o. Aqui para o. para a pasta que está lá no meu servidor, no, no, no 30, né? Vou colocar aqui, o... se vocês olharem aqui, a velocidade ela é constante, ela não, não gargala de jeito nenhum Por quê? Porque aqui no meu, no meu servidor aqui eu, tenho, eu fiz um nick, onde eu juntei duas placas de rede, rede de, de, de 1 gigabit E eu tenho aqui uma conexão de 2 gigabit fazendo um nick Então é, a velocidade é pauleira mesmo, funciona maravilhosamente bem e vamos lá deixa eu terminar aqui de copiar e copiou algumas coisas que eu tenho aqui no meu computador que eu vou precisar para fazer a preparação eu vou copiar o Disney que eu vou precisar dele certo e o que mais e algumas e algumas coisas que eu tenho aqui Que eu preciso colocar para lá, só um disme mesmo que mais? copiar, copiar. colocar aqui programas Porque o dismes, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a A transformação do VHDX Em do arquivo final aqui para poder fazer a geração da imagem, essa imagem inicialmente ela está com 4.3 4 giga, 4, giga deixa eu ver aqui onde estão meus programas aqui que eu vou utilizar para instalar eu vou por exemplo copiar também aqui o, o, o Adobe Master Collection vou copiar também O Vegas e o Soundforge, que são programas que eu vou utilizar para instalar também. O que mais que eu vou copiar para lá? Eu vou copiar o Windows Server 2022, que eu vou utilizar como teste, vou copiar para lá também. Vou copiando alguns arquivos aqui, tá? Vou copiar o. mora, eu vou usar para. Esse JetBrains. Algumas coisas eu não vou mostrar durante o processo porque será demorado, mas a ideia aqui é fazer a imagem de captura. Vocês imaginam aqui que eu tenho muita coisa para copiar. Então, por exemplo, só o, o Adobe aqui, eles são 26GB. Tá? Uh, vou copiar esse filmora aqui também, como não lembro de cabeça qual é. Opa, o microfone. Vamos copiar aqui, e como eu disse que a velocidade ela, ela é estável. Vamos ver aqui, abrir a pasta programas. Essa, essa pasta programas, ela é uma HD de 2TB que tem no meu servidor. Tem vídeo no canal aqui, de eu fazer um unboxing desse HD quando eu comprei na na China. Então são 32GB. Ele vai demorar em torno de 6 minutos para copiar esses arquivos. Tá? E enquanto ele copia... O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa no vídeo aqui porque são 6 minutos E a gente ganhar um tempinho aqui na edição do vídeo, tá bom? Pessoal, a cópia ela tá andando aqui, vamos fazer o seguinte para ganhar tempo Enquanto ele faz a cópia lá, vamos criar a máquina virtual aqui a máquina virtual a gente vai criar, vou criar uma máquina Windows 10 né Ela vai ser uma máquina de referência Eu vou criar uma máquina virtual eu vou colocar para não exibir mais isso aqui. Ela vai ser uma máquina Windows 10 de referência. Deixa eu ajustar aqui o ambiente para eu conseguir digitar melhor. Então ela vai ser uma máquina Windows 10. Windows 10. Opa, 10. Eu sei que tem muito vídeo na internet em cima fazer isso, mas a gente vai fazer aqui do, do zero tá, deixa eu ver quanto espaço eu tenho nesse HD aqui Esse é o HD de, de 480gb, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir um monte de máquina virtual que tem aqui que eu não utilizo Eu vou, deixa eu ver qual é a máquina pistol que eu tenho aqui só o PF6 então eu vou destruir essas máquinas aqui. Depois eu crio outras. Aqui são os cursos que eu, que eu estou fazendo. Deixa eu ver qual o tamanho aqui: 20 GB. Beleza, mesmo assim, dá estou ocupando muito espaço aqui. que tem aqui? 10 GB os discos by, esses discos by aqui eu vou excluir todos eles, eu vou, eu vou poder ficar com eles aqui depois eu vou criar outros discos by beleza então aqui vai estar, ela vai estar lá em D, tá? D. De referência, ah, uma máquina de referência que a gente está fazendo. A máquina vai ficar aqui em D. Eu vou criar uma máquina de geração 2. Vou avançar para essa máquina eu vou colocar ela com 6 GB de memória RAM. Eu gosto de calcular o tamanho certinho. Eu sei que 1 GB é 1024, então se eu pegar 1024 vezes 6, eu tenho 6. 144, então aqui vai ser 6,144 E eu vou usar memória dinâmica tá? Eu vou usar memória dinâmica porque Eu não quero que ele consuma memória desnecessária Para não sobrecarregar no computador Vai ser o um computador conectado com a internet tá? Porque ele vai utilizar a placa de vídeo Aqui é o disco, né o disco físico que ele vai criar Vai criar lá dentro do do espaço onde a, gente, onde a gente escolheu a imagem ISO, onde a gente colocou vocês lembram que eu coloquei a imagem ISO aqui dentro de f programas eu disse que f está lá no disco f do servidor eu vou mandar substituir aqui no destino, 6 arquivos então eu vou no disco f e é o disco de dois teras dentro da pasta programas e dentro da pasta programas está a ISO aqui que é o ISO do Windows 10, Aí eu mando abrir avançar concluir e particularmente existe algumas coisas que eu não gosto de, eu não gosto de fazer, eu particularmente não gosto de fazer pelo menos nas minhas máquinas virtuais que eu crio existem algumas mudanças que eu não gosto de fazer se você está trabalhando por algum motivo e precisa voltar ao estado da, da máquina, beleza aí você usa os pontos de verificação, então faça essas, essas configurações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é no processador, como eu tenho 16 processadores eu vou colocar aqui também 6 processadores, tá? eu acho que 4 processadores eu mais que suficiente, eu mando aplicar. Aqui eu vou selecionar serviços de convidado. Em pontos de verificação eu não vou trabalhar com pontos de verificação Para não atrapalhar na, na captura da máquina No filme de inicialização aqui eu vou colocar o disco rígido do para cima Porque o disco rígido eu sei que não tem nada nele Mas na hora que a máquina, máquina virtual inicializar O que que vai acontecer? Ele vai passar pelo disco Rígido, não tem nada, aí ele cai no, no HD, na imagem ISO, aí ele inicia a instalação E aí assim a gente, a gente dá a sequência na instalação Agora a gente vai startar iniciar a instalação Você já deixando engatilhar aqui o dedo no, você deixa engatilhado aqui o dedo no um espaço para você pressionar qualquer tecla durante a inicialização aí eu já clico aqui dentro aí espero ele inicializar Pronto, inicializou agora o que a gente vai fazer? eu fecho aqui o Hyperview o gerenciador de Hyperview e vamos dar início a nossa instalação. A instalação aqui ela é básica, preciso não tem como, eu não tenho porque ficar ensinando essas partes básicas. Tá? Aqui eu não tenho a chave do produto e vou instalar o Windows 10 Home Pro, porque é em cima dele que a gente vai construir a nossa imagem de referência. Avançar. Vou aceitar os termos de licença e aqui eu vou criar um novo disco aqui, aplicar e OK e a gente agora manda iniciar a instalação, então a instalação lembrando que essa máquina virtual que eu estou fazendo a instalação dela aqui eu estou fazendo ela em HD SSD, entendeu? então isso vai fazer com que a minha máquina virtual aqui ó Windows 10 referência que é exatamente aqui onde ela está rodando ela ela é, seja mais rápido, tá? uma outra coisa que eu desmarco o ponto de, os, os pontos de, de, de restauração é porque eu quero que a máquina de referência aqui, que o arquivo de disco rígido Eu quero que ele sempre, sempre, 100% do que eu estou fazendo ele seja uma, um, um arquivo, um disco VHD, certo? Eu quero que ele sempre seja um disco VHD. Enquanto ele faz a instalação aqui do sistema operacional, deixa eu procurar aqui onde que está, onde está o meu arquivo de instalação do Visual Studio 2022 que é o que eu uso para eu programar porque? porque quando eu formatar meu computador eu já quero, ir, eu já quero que ele suba com o Visual Studio 2022 pronto, ah já sei onde que está tá meu HD externo Deixa eu ver. vou mudar meu HD externo aqui Deixa eu ver se não tiver no HD externo. Deixa eu ver se tá no HD. Tá aqui, Visual Studio. Ah, eu acho que é esse aqui. Ah, tá aqui, Visual Studio 2022. Tá aqui dentro. Ah, beleza, já tá, no, já tá no servidor. Então, se já tá no servidor, então tá aqui, ó. Tá aqui no F, que é de 2 teras. Está aqui no Visual Studio. Então, eu já tenho tudo prontinho aqui. Tá certo? Enquanto ele conclui a instalação, ele faz a instalação aí, a gente vai fazer algumas mudanças aqui, só para copiar todos os programas para dentro dessa pasta programas. Pega aqui, deixa eu arrastar para cá. Windows Server 2019 ele. eu vou ignorar. Ah é porque ele tá ele tá montado aqui. Deixa eu desmontar ele aqui, deixa eu injetar. Tentar novamente aí. Como é que tá a instalação aqui? está em 64%. Eu vou pegar agora também. O, o Visual Studio, jogar aqui dentro de programas. Oi. Bom. E de tag, tá aqui. Aqui onde está minhas partes do SQL Server. Eu tenho instalado aqui nesse computador o SQL Server, mas eu administro via máquina remota, né? Através do... através do Menezes, estúdio remoto, não é tema desse vídeo. E vamos esperar a conclusão da instalação, tá? isso estiver pronto, o que, que eu vou fazer? Eu vou gerar um pendrive, um pendrive com, Vamos usar com a mídia de instalação, tá? já tenho um pendrivezinho pronto aqui, um pendrive de 32 GB. é claro que a instalação, quando ela terminar, quando ela concluir a instalação, a gente vai ter um arquivo de quase 60gb de tamanho, sei lá, 50gb de tamanho e quando a gente utilizar o compactador, a gente vai conseguir fazer uma, uma super compactação para 7, 8gb de, de tamanho tá? então a gente está terminando aqui de fazer a instalação do Windows, instalação crua do Windows e esse ponto que eu vou colocar para reiniciar, agora vocês vão ver que ele já vai na inicialização, ele já vai cair direto do sistema operacional, por quê? Porque o dele está como o primeiro boot de inicialização você mantém o mouse clicado dentro, porque porque na hora que for fazer o pressionamento de teclas que a gente para entrar no modo auditoria da instalação, aí você precisa estar tá com o mouse clicado aqui dentro. E eu sempre gosto de verificar aqui se o disco ele continua sempre com um disco VHDX, tá? então isso aqui ele é importante, disco VHDX, ele já tá com 9GB só a instalação crua do Windows, tem nada instalado, certo? só com o Windows já tá ocupando 9GB, vamos tenho aqui, isso porque ele nem terminou de instalar ainda. <música>